O dia é para relaxar e me inspirar. Não vou ser perturbado na minha preciosa folga. Vou passar o dia com o amor da minha vida. Eu mesmo. E a minha arte, é claro. Parece divertido. Posso ajudar? Sim. Você pode fazer algo muito importante para mim. Ir embora. Bom dia, Garyzinho! É bom ver que você e o Mancha estão fazendo algo pelo meio ambiente. Não é lixo se não for pro lixo. Ei, vamos fazer contato visual Esponja, que surpresa. Uma pena que não posso te dar aulas esta semana. A escola de pilotagem está lotada. Você vai ter que voltar no final do ano. Ou talvez no ano que vem. Os negócios estão de vento em popa. <risos> Oh, por Netuno! Ele está se aproximando! Não entra no barco! Não entra no barco! Não entra no barco! Pisa no freio, garoto! Mm -hmm. Ei, hey, vamos fazer ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Volta depois que o meu despertador tocar! Meu sono de beleza é importante! Eu não... O quê? E como todo mundo vai comer no Cascudo? Não vai! Veja você mesmo. Estou preso aqui com os donos dos restaurantes rivais Balde de Lixo e Siri Cascudo. Parece a oportunidade perfeita para produzir um documentário sobre o melhor restaurante da tenda do biquíni. <risos> Boa ideia! Um filme sobre o quanto a comida do Balde de Lixo é gostosa. Vai arrecadar milhões! Uh, você sabe que eu estava falando do Siri Cascudo. Se alguém vai no balde de lixo, com certeza é por engano Enfim, os oficiais estão investigando de onde surgiram os pregos que causaram toda essa confusão Talvez o seu siriguejo possa ajudar Ele recebeu um caminhão cheinho de pregos Então deve entender bem do assunto <risos> Vamos lá, circulando. Não tem nada pra ver aqui, além de um engarrafamento gigante. Chato. Hum, de quem será a culpa disso? Aposto que é daquele cara. Silêncio! Eu tô tentando dormir de olhos abertos. Eu tô com fome. Tem confuso. Cadê minha mãe? Mas vai ter que ficar pra outra hora, Sandy. Eu e o Patrick vamos ter o melhor dia de todos lá no mundo da luva. Você quer vir junto? Obrigada! Mas ninguém vai pôr uma luva nessa esquila aqui. Prefiro a emoção de uma boa malhação e patos de borracha. Mas se tiver um tempinho livre, queria ajuda pra me livrar de umas tralhas que estão no meu jardim. Conta comigo, Sandy. Essas tralhas não vão se livrar de mim. Ah! Eu fiquei menor os tiques ficaram maiores? Sinta mais bonito. do biquíni, o local mais perfeito do universo! Bom dia, melhor amigo! Está pronto para nossa aventura maravilhosa? Claro que sim! Até passei a noite fingindo que tinha mãos! Uma tela de carregamento depois? Olha, Patrick! Gente descolada! Oi! Né! Queria poder fazer coisas legais. Ué, essa carroça acabou de aparecer do nada! Quem liga? Hum, não! Ainda não é nada legal. Hã? Posso ficar com isso? O que? Essa velharia? Cheia de magia e mistério? Permita que eu me apresente. Sou Madame Cassandra, fornecedora de tesouros perdidos dos sete mares. Somente aos que pagam. Bolhas de sabão mágico realizam seus sonhos. Dizem que essa... Coisa de fazer bolhas transforma você em quem quiser ser E te dá aquilo que desejar Olha, é só lançar seu desejo aos céus Nunca funcionou comigo oh. Duas horas depois Eu desejo? Não Eu desejo? Não Eu desejo? Balões, balões, balões! Tá bom! Meu primeiro pedido vai pro meu grande e melhor amigo que ama balões! Eu quero que o meu amigo Patrick tenha a aventura mais balonzuda da vida dele! <risos> <risos> <risos> <risos> É tão difícil assim, pedir um pouco de paz e tranquilidade. Como eu vou pintar minha nova obra-prima com vocês dois gritando sem parar no meu ouvido? Eu quero que a arte do Lula Molusco seja finalmente apreciada por todos. O que estão aprontando? Espere um pouco, eu quero que o mundo inteiro veja o quanto acende e é incrível. Bob Esponja, bela bolha! <risos> Três horas depois... Oh! Ei, hey, Bob Esponja, o que significa quando diz Somente aqueles de coração puro podem usar o poder das lágrimas da sereia? Acho que significa que era meu destino fazer bolhas com esse sabão. Peraí, também diz propriedade do rei Netuno. Não deve ser usado por mortais. Use com moderação! Uh -huh. O que a gente fez? Quem imaginaria que uma poção mágica de uma vidente misteriosa numa carroça suspeita faria algo assim? Pois é, não tinha como prever. Ei, espera aí, Patrick! Você virou um balão! Quem me dera! Se eu fosse um balão, ia fazer coisas legais como essa! E essa! E essa aqui! Viu só, Bob Esponja? Oh! Eu sou um balão! Deve ser por isso que eu tô cheio de gases! Temos que achar nossos amigos e ver se eles estão bem! Ainda bem que o lula luz é cabeça fria, senão ele ia ficar bem irritado com isso. Minha pedra! Oh... Não se preocupe, Patrick. Sei que as suas notas adesivas estão... quebrado Finalmente, minha faixa preta tá tendo utilidade. Antes eu usava só como cachecol. Estranho. A casa da sede parece mais Espera aí! Talvez. Acha que não, Patrick. Os experimentos da Sandy sempre deixam cheiro de nozes no ar. Eu só sinto. Bafo de esponja e. É mesmo. Os valentes da fenda do biquíni vão comer agora! E sem o seu sirigueijo, quem vai esvaziar as carteiras delas? Preciso corrigir isso! Tire suas mãos trêmulas de cima de mim! Sou muito inteligente para acabar assim! Vem vindo, idiotas multicelulares, graças a vocês a fenda do biquíni está um puro caos. Meu restaurante está de cabeça para baixo e meu pobre mancha sumiu. Podiam pelo menos ter me chamado. Isso tudo é tipo minha pra... Correto. Oh, não! Me desculpe, Plankton. Vamos corrigir isso tudo. Faça isso logo, antes que eu. Alguém... Correto. Por que você só repete isso? Incorreto! Hey, aqui, meus pequenos tolinhos! Doce e grudento! A escola está fechada, Bob Esponja! Estou... A escola está fechada, Bob Esponja! Estou ocupada no momento! Meus fofinhos adoráveis, vocês sobreviveram à calamidade. Ah, Madame Cassandra! A gente tava se divertindo quando sem querer exagerou nas suas bolhas de sabão e destruiu a feira do biquíni! Agora nossos amigos sumiram! Tem geleia pra todo lado! E... e, e... Sinto falta do meu Gavizinho! Ah! Isso é perfeito! Essa não é uma geleia comum, Bob Esponja. É a geleia cósmica, a cola da realidade. Sua extravagância de bolhas deve ter criado furos pelo universo, espremendo a geleia pra fora e sugando seus amigos pra mundos novos e estranhos. Foi exatamente o que eu pensei. Você precisa me trazer o máximo de geleia que conseguir pra eu estudar ela e... Uh, ajudar a reverter essa bagunça. Faz sentido. Sem sombra de... Ótimo! Agora salte nos portais que abriram por toda a cidade. Posso usar parte da Geleia para criar fantasias cósmicas para você. Cada uma ligada a um portal. Quanto mais Geleia trouxer, mais portais poderá visitar. Está pronto! Estou pronto! Vamos salvar a fenda do biquíni das consequências, mesmo que involuntárias, das nossas ações. <risos> Ache o portal que combina com a sua fantasia Quando achar seus amigos, use essa varinha de bolhas mágica para trazê-los de volta Minha nossa, vocês devem estar se sentindo... Lembre-se de trazer... Uh! Eu pareço até um ranchinho de quatro andados! Um Será que tem um nome mais simples pra isso? Tem uma caixa d'água aqui. Será que é pra guardar água debaixo d'água? Isso é tão. Foda que vou acreditar. Sabia que podia contar com você, Patrick. de que a gente não tá na fenda do biquíni. Parece mais com... o velho oeste! Foi mal, colega. Estou procurando o meu parceiro, o seu siriguejo. Tem essa altura, é vermelho e ama dinheiro. Problemas com o Siri, é? Melhor falar sobre isso com a xerife em Mantapé! Uh, foi bem divertido. Sim! Vamos entrar na fila aí de novo. Segro dentro. Não sei o que a Cassandra quer com isso aqui. A única coisa que você faz é com gelé. É sanduíche! Patrick, a Cassandra sabe o que está fazendo. Se ela disse que precisa da geleia para recuperar nossos amigos, então vamos levar a geleia para ela. Um pouquinho faz bem. Obrigado! Esposa, o que você viu? Água? Refri? Refri com água? O que você viu? Mexilhões, que pequeno! A gente não vai cabelar! Por que a gente tem que ser tão grande? Oh, mas não é pequeno, Patrick. Não é? Só está muito, muito distante. Estamos salvos, Patrick! É a senhora Puff! Se alguém sabe onde o seu serigueijo está, é ela! Conheceu a gente aqui, apesar de já conheceram a gente. E a gente tem que se apresentar pra ela, como a gente se apresentou da primeira vez que ela conheceu a gente. Quem sabe? Siga essa parafernália! A pizza trica escudo é a pizza pro. Oh, obrigado, Patrick. Obrigado. Gelé. Você se importa mesmo! Muito alto! Muito, muito alto! Doce e grudento! Que podia contar com você, Patrick. Essa bala tá fazendo no meio do deserto. Ela caiu da carroça da senhora Guppy. Do Sigro dentro. De quase morte nesse rancho O calor do velho oeste te pegou Oh, aquela é a senhora Puff O que ela tá fazendo ali sozinha? Hum. Opa, estranhos Vieram a pé? Hum. Isso é muito perigoso. Fico cheia de gás Só de pensar nisso Eu fico com gases com comida de caracol Olá, meu nome é Bob Esponja E esse balão aqui é o Patrick Estamos procurando por um amigo, seu Sirigueijo. Mas pode ser que ele não se chame seu Sirigueijo. Talvez ele use outro nome por essas bandas. Ou oh. oh, Filomena. Ou... Oh. Ou oh, Ronaldo. Um caranguejo <risos> sem nome. Tente, Manta-Fé. Todo mundo que não tem algo, vai pra lá. Pode nos dar uma carona, É uma escola de equitação, não oh. um serviço de táxi. Se passar no teste, vai poder tirar sua carteira e cavalgar você mesmo. Minha própria habilitação! Quando estiver pronto, me encontre do lado do cavalo marinho. Vamos ver se consegue ficar montado até chegar em Manta-Fé. <risos> Doce e grudento! Faz bem! Oh, obrigado, Patrick! Obrigado! Uh, senhora... então, dá pra pular essa etapa? Oh, que besteira, Bob, se preparar? E já! E o 35,7 pontos. E a volta. Ufa, essa foi por pouco. Continue assim. Um pouquinho mais bem. Sua nota é seis. De sete! Só tá faltando um ponto! Oba! Posso repetir o teste? Ach... Oh não! Não precisa! Não percebi que se divertiu. Diversão vale um ponto extra. Tome sua carteira! Valeu, parceira! Uma habilitação! Bob Spons! Espera aí! Acho que ela não pode! Essa habilitação somente me permite cavalgar em cavalos marinhos ou derivados deles. Com a exceção de... Ah, aqui não fala nada sobre dirigir barcos. Bom, quando os barcos forem inventados, é só fazer o teste de novo. Peguei! Em Manta Fé, meu amigo. Doente. Tô morrendo de dor só de ver você cavalgar. Se estiver procurando a xerife, olha, é a Sandy. Quer dizer, é a xerife. Trouxe! Você parece mostarda, mas será que é azedo? Não sou azedo, eu sempre tomo banho e procuro meu amigo, o seu Sirigueijo. Você viu ele? Ele tem lindos olhões saltados e perninhas pequenininhas. Eu tô de folga pro duelo, colega, mas ó, oh, se você me vencer, talvez eu ajude com o caso. Você topa? É bom você arrumar o um canudo e ver se não tá furiado. A gente vai pra um combate de refrigerante de gato! Não existe criatura marinha que beba mais refrigerante do que eu! Você vai chorar mais alto que um bebê sem chupeta! Bandidos de geleia! Ai. Mas cheio de surpresas que a minha bolsa Enfrentar os bandidos de geleia assim Quero ver do que você é capaz nas colinas cactinas e arrumar um pouco de suco de cacto? Quanto mais cedo a gente terminar o duelo, mais rápido eu posso ajudar no seu... Relaxa, xerife. O delegado Bob Esponja e o delegado Balão Patrick. Vão tratar disso... Apenas um conformista. Ei, uh, que gracinha, quer ouvir uma canção sobre o bandido Pinça Rufra? O bandido Pinça Rufra? Claro! Ao corpo de Manta Pé tomava suco de cacto o dia inteiro até aparecer um bandido que só pensava em dinheiro. Ele é do mal e do é o bandido pinça rubra Esconda o seu suco antes que ele descubra Pois ele é mau e perverso E ganancioso em mão de vaca Esse bandido pinça... Não se preocupe, moça Pedido pronto! Eu acho que quer duelar. Estranhamente familiar, pode nos ajudar? Olá, senhor Já nos... Opa, cowboy é, Foi mal Não me lembro de você Desculpe, mas ouvi que você quer entrar nos negócios das bebidas de cacto Sugiro que procure a ajuda de um guia Com um suave pagamento de... Eh, 70% Posso dizer onde vocês vão achar Como estão em fa... 70% uh, Negócio É só se... E não tem... Venha pra... Ei, você viu? Não. Mas. Oh. Toma muito cuidado, ah. acho. Mas a gente. sentindo melhor. Beijo, uh, olha, colinas cactinas. Esparece talvez. Nossa, aquele gato tá longe, hein? Um homem tolo pode perder a voz ao se elogiar demais. Um pouquinho faz bem. Sim, eu passei oh, Isso parece divertido Aposto que desço mais rápido que você uh, Mais geleia Você vive, mas... que levar o suco de volta para aquele homem familiar. Peguei. A pizza tricascudo. É a pizza para você e eu. Você é muito bom em encontrar cactos. É só colocar o suco aqui nesse barril para... É, é, é, é, manter seguro. Já colocou meu lucro, é... Seu suco no barril? Já colocou... Já colocou meu... Um barril já foi! Oh, vou precisar de mais suco, garoto. Me traga mais... I'm sua cabeça. Essa é a minha Acho melhor Uma irritação É a imaginação minha Ou parece que tudo aqui foi feito pra me machucar Até a última gota dos gatos. Faz bem. Assim. Parece que você... Ah, não dê atenção a ele. O que poderia dar... Né? Acho que caímos numa caverna grande, escura e em formato de minhoca! Isso significa que ela deve ter sido feita por uma criatura terrível e assustadora! Tipo... Um ganso! Oh, obrigado, Patrick! Obrigado! Um pouquinho faz bem. sigro dentro. Não sei se a gente já veio por aqui. Tá tão escuro. Esse lugar tão velho Se é ouro, pode ir embora Ele é todo meu Na verdade, queremos voltar à superfície, senhor mineiro O refri da nossa amiga depende disso Posso deixar vocês Usarem meu elevador Mas o que, que eu... Tudo o que você quiser Não há nada que essa dupla aqui não consiga... Ótimo! Aquela minhoca touro do Alasca Tá obcecada pelo meu ouro Até arrancou meu dente de ouro Bum! Se recupera Se eu fosse um dente perdido No ninho de uma minhoca gigante Onde eu estaria? Uh, aqui pede como a caixa de areia do Gary Juro que não fui eu uma pepita de ouro que vocês tinham sido comidos. Mas já que sobreviveram, pegaram meu dente? Caracóis deixam rastros na floresta? Claro, tanto faz. O elevador é de vocês, garotos. Ah, não sei o que vocês fizeram. Beleza, vamos pegar o elevador. Isso vai elevar o nosso ânimo. <risos> Três horas depois... eu um faz bem. Do ciclo dentro. Estão roubando nosso refrigerante. Vamos lá, Patrick. A gente tem que pegar aquele trem. 沒有<音楽> Bob Esponja, eu sei que quer meu bem, mas me deixe ficar. Por favor. Você tá preso, Bando do Como dizia Bob Esponja, me leve de volta. Eu imploro. Não vou durar um dia sequer quero xadrez. Desculpe, xerife, mas eu vou levar esse aqui. é tão importante assim? O quê? Nada disso! Ah, não. Tudo gira em torno de dinheiro! <risos> Mas, aprendi que meu funcionário do mês é inestimável! Estou aqui pra ajudar, seu sirigueijo! Vamos achar a Pérola e o Siricascudo e trazê-los de volta rapidinho! Ainda bem, rapaz! Agora vá! Sei que vai fazer isso... Bem... Ainda tem... Melhor a gente perguntar a Cassandra onde mais vamos achar nossos amigos. Aquela moça sabe de. Preciso da sua ajuda, Bob Esponja. O Sheldon é orgulhoso demais pra pedir, mas a sua com. Construímos. Desculpa. Não é. Eu sei. Não tem problema. Sei que o universo vai aguentar até a gente. Por que não está funcionando? Meus. Talvez a gente possa. Pode... Não preciso. Se quiser. Que... Use esse super. Uh! Sim! Mas eu dei um nome. Trocigrudento! Eu estive aqui antes, mas como o Siricasco sumiu, acho que eu não tenho escolha. Tem algo pra comer aqui? Tecnicamente, sim. Nós, cidadãos da... Tolos! É... Blanton, sempre suspeitei de que no fundo... E não se preocupe, o Patrick e eu não vamos parar até tudo voltar ao normal. Assim, ninguém mais vai precisar comer. Espera, isso aí era mesmo necessário? Ah, minha nossa, isso... Uma geleia tão pura e na. para criar sua próxima fantasia. Pode até achar ela fa... quando entrar oh, Minha roupa de karatê! Meu traje Mike. Andar a cavalo mais. Andara,